Meus amigos, Mortal Kombat 2 tem Salvação? Sim, eu tô falando daquele filme que todos nós estamos cientes aí que neste ano de 2023 irão começar as gravações, isso já foi confirmado há muito tempo atrás aí pelo ator que faz o Jax e nós começamos a ter algumas pequenas atualizações acerca disso por parte de pessoas ali que participam da produção, sejam eles os produtores, os atores e tudo mais, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. E uma outra pergunta muito importante que eu sei a resposta de muitos aí, mas é legal a gente levantar isso daqui, pra a gente poder discutir e eu quero muito ver os comentários de vocês que é o seguinte esse filme tem salvação galera a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui no vídeo saudações meus amigos eu sou caiu nobre vamos aqui falar mais uma vez do filme de Mortal Kombat que inevitavelmente vai chegar. Então, já aproveita aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento. Acessem também o nosso site que é o meialua.net, para poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal para poder participar aí, ter acesso, né, a recompensas exclusivas aqui ao se tornar membro membro como nosso grupo do Whatsapp, participar de sorteios e ter o seu nome eternizado nas nossas telas finais dos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão aí, seu comentário e assiste esse vídeo até o final que já ajuda pra caramba. Beleza, meus amigos? Então sim, antes da gente começar a entrar nessa pergunta se Mortal Kombat 2 tem salvação e tem alguns pontos que eles podem sim fazer pra poder melhorar o que foi feito no primeiro, que foi bastante decepcionante pra muitos aí, inclusive pra gente aqui no Meia Lua, vamos dar uma olhadinha nessas atualizações que eu comentei com vocês que rolaram aí por parte de atores e do produtor também neste final de ano. Vamos lá, deixa eu trocar a minha tela. Inicialmente, nós tivemos aqui um tweet do Quincy Brown fazendo uma menção aqui de dois anos atrás, mandando um Feliz Natal aqui pra galera lá que participou do primeiro filme, né? Temos aqui Todd Garner, Lil Stan, Cissi Stringer, Ludlin, Max Wang. E aí, a nossa querida Cissi Stringer, que pra quem não sabe, tá fazendo a Milena, fez a Milena na verdade, no Mortal Kombat 2021, como vocês puderam ver Simplesmente fez um comentário aqui Dizendo MK2 está a caminho Ou seja Ela está sim Novamente participando da produção O que já era de se esperar Visto que A nossa querida Milena É um clone Então eles podem muito bem Utilizar a CC Stringer aqui Mais uma vez Só poder trazer pra gente Uma outra versão Uma outra cópia da Milena Já que a primeira foi morta ali No 2021 Pela Sônia E também Se eles forem seguir a história do jogo A CC Stringer Deve encarnar a nossa querida querida Kitana, visto que a Milena é um clone da Kitana, então nada mais justo, a não ser que eles resolvam alterar essa parte da história também poder deixar o negócio cagado, mas eu acho que depois do que eles fizeram com o primeiro filme, isso é uma coisa que pode não acontecer, espero eu. Então nós tivemos aqui inicialmente esse tweet da C.C. Stringer falando que em breve nós devemos ter alguma coisa sim de Mortal Kombat 2. Ela não enfatiza aqui o período em que nós teremos essas novidades, mas ela diz que já está a caminho. E aí, partindo aqui para o próximo tweet, meus amigos, que eu quero mostrar para vocês, é o do nosso querido Todd Garner. No final do ano também, dia 25 de dezembro, no Natal, ele disse o seguinte: Família Mortal, espero que vocês estejam tendo um feriado maravilhoso com as pessoas que amam. Estou pensando em como sou grato por me envolver com o todos vocês e sinceramente espero ter ótimas notícias para compartilhar em breve. Boas festas a todos! Ele também dá uma leve ênfase aqui em novidades sobre o novo filme já nesse ano de 2023 que se iniciou e tudo mais, e nós sabemos muito bem que ele está tendo consultorias, conversas aí com o nosso querido Ed Boon. Claro, nós não sabemos ainda o nível de comprometimento, o nível de envolvimento, na verdade, que o Bumbum Bum tá tendo aí com esse novo projeto, para ele poder dar ali os seus pitacos e tudo mais e dizer, ó, oh, mexe nisso daqui, não mexe nisso, ajusta isso que vocês fizeram no 2021, que os fãs vão curtir. O que nos resta esperar é que a consultoria que o Ed Edbum tá dando seja o suficiente para eles poderem ajustar algumas coisas que ficaram muito bagunçadas aí no primeiro filme, principalmente em termos de história, que ficou bem aquém do que a gente esperava, né? E até mesmo de personagens, tá? Mas, ainda não para por aí, meus amigos. Nós temos aqui uma atualização ainda mais recente, desta vez agora do ator Liu Stan, que faz aí o Cole Liang, personagem que algumas poucas pessoas curtiram, uma parcela bem mínima mesmo da fandom aí de Mortal Kombat. E aqui, ó, como vocês podem ver, no dia 5 de de janeiro, esse rapaz aqui no Twitter mandou pra ele perguntando Ó, oh, Você pode deixar alguma coisa, nos dar alguma atualização, alguma notícia relacionada ao Mortal Kombat 2? O Lewis Ten foi muito sucinto e respondeu simplesmente Soon, que significa em breve Ou seja, isso foi no dia 5 de janeiro, tá? Lembrando que as filmagens estão marcadas de acordo com o ator do Jax para começar nesse início de ano Então eles já devem estar nessa fase de início de filmagens aí E por isso que ele tá falando que em breve a gente deve ter algum tipo de atualização Seja ela alguma foto de bastidores né, Que eles tirem ali Mostrem como é que tá os cenários Alguma coisa do gênero que não seja tão impactante Vamos dizer assim né, mostrar nessa fase Inicial das filmagens assim como eu espero que eles tragam pra gente uma sinopse, pra gente poder ter um vislumbre ali de como é que eles vão conduzir essa história a partir do Mortal Kombat 2021 e quem vai ser de fato o protagonista, se o Cole Young vai carregar esse negócio mesmo, se vai ser o Johnny Cage, como eles deram ali pra gente uma baita de uma ponta né do 2021 que o Cole Young tava indo buscar o Johnny Cage pra poder ser mais um integrante aí da Terra pra disputar o torneio. E aí meus amigos, indo ali pra aquele lado que eu mencionei no início né cara, aquela pergunta que eu fiz na Verdade. O Mortal Kombat 2 tem salvação, e, com base nisso, eu tenho alguns pontos aqui para poder levantar e eu quero muito saber se vocês vão concordar comigo, tá? O primeiro deles, a participação do Ed Boon. Embora, como eu tenha comentado agora há pouco, né? A gente não saiba exatamente o quão participativo ele está, o quanto ele influencia nas decisões ali. Da produção, do que eles estão fazendo em termos de roteiro, na direção e tudo mais. Só de sabermos que o Ed Boon está mais por dentro ali do que está que acontecendo, diferente do que rolou com o 2021, já dá pra gente uma pequena pontinha de esperança de que as coisas podem de fato melhorar, sabe? Então eu considero isso daí um ponto Positivo, por assim dizer Mas claro, nada que eleve assim, as expectativas Porque a direção, a decisão final ainda tá por parte ali da galera da produção, da direção e tal Então pode ser que o Ed Boon dê alguns pitacos ali E eles optem por fazer de outra forma Porque pra eles é mais confortável, gasta menos grana, não sei Embora a Warner, em uma notícia aí já tem um tempinho Acho que a gente até trouxe no canal Falou que deve injetar mais uma grana aí Visto que o retorno do 2021 no HBO Max pelo menos tá? em termos de acesso Pessoas que converteram aí, que assinaram na verdade o serviço, aumentaram bastante quando o filme foi lançado por lá. Então, vamos torcer para que esse investimento realmente seja maior e eles consigam fazer uma produção mais grandiosa. Um outro ponto que eu preciso trazer aqui, cara, é a bendita da marca do dragão que dá poderes para as pessoas. Para mim, e eu acredito que para muita gente que está assistindo esse vídeo, eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso depois nos comentários. Se eles chegassem no segundo filme e simplesmente esquecessem a ideia ideia dessa marca tipo assim cara a gente fez esse negócio dessa marca aí que a pessoa precisa ter ela ali pra ela poder desenvolver poder Esquece isso Bora pegar os poderes ali Característicos de cada um dos personagens que existem na franquia Mortal Kombat Colocar neles ali E já era A gente não menciona mais nada sobre a Arcana, Mais nada sobre a marca Ficaria um tanto estranho já que eles levantaram essa ideia no primeiro Sim Mas pra nós fãs de Mortal Kombat principalmente Cara, isso não seria um problema Pelo menos pra mim Na minha humilde opinião Eu acho que eles já consertariam uma parada que ficou muito zoada no primeiro E aí, um outro ponto que eu preciso trazer é justamente com relação à participação do Cole Yang, cara. Eles tirarem esse papel de protagonismo dele aí e passar, sei lá, mano, vai pra um Johnny Cage, já que eles estão querendo dar um foco maior no personagem pelo jeito nesse próximo filme. Deixa o Johnny Cage aparecer mais ali. Coloquem mais uma participação do Liu Kang, que é originalmente o protagonista da franquia desde sempre, desde o início do jogo, né? Ou então, meus amigos, uma coisa que eu tenho certeza que muita gente ia curtir, outras nem tanto, né? Que é eles jogarem o Cole Yang dessa essa para melhor logo no início do filme de alguma forma entendeu falar ali que o cara se foi ele tava ali na missão de recrutar o Johnny Cage acabou sendo morto pela galera do Shint Sung e tal essa é uma decisão que eu tenho certeza que muita gente ia curtir pois aí daria um foco bem maior somente nos personagens originais de Mortal Kombat mas eu também acho que seria uma perda porque eu li o Stan, cara ele é um ator da hora. Ele é um cara que luta pra caramba. Se vocês pegarem outros projetos que ele participa, mostrando as habilidades dele e tudo mais, ele realmente entrega, saca. E eu acho que seria uma perda muito grande em termos de elenco pro filme a saída do Leo Sten por conta das habilidades dele. A não ser que eles pegassem ali e reaproveitassem o um ator para alguma outra coisa, entendeu? Faz ele virar um espectro do Quan Chi. A gente já falou isso daqui algumas vezes também. Torna ele o Ermac, sei lá, entendeu? Alguma coisa que eles poderiam reaproveitar o Leo Sten, Mas que ele seria assim em termos de ator, em termos de habilidade que o cara tem uma perda pro projeto, isso seria mas a ida do Cole Liang deixaria muita gente feliz, isso aí eu tenho muita certeza, saca? E eu não posso deixar de citar problemas de direção que esse filme tem tanto em distribuição de cenas ali, a forma como as coisas acontecem, aquele treinamento no templo ali, cara, ele ficou um tanto quanto entediante, embora ele sirva de base para poder trazer pra gente melhor essa ideia da marca, né? Que eu acabei de comentar que se eles esquecessem, Estava tudo bem, mas eles conduzirem melhor isso dali, principalmente nas cenas de luta, porque tem algumas cara que a gente não consegue entender muito bem o que está que acontecendo, eu posso até elencar uma aqui para vocês, que é a do nosso querido Liu Kang versus o Cabal. É uma luta que dava para ser muito legal e ficou um pouco estranha por conta justamente da direção. As melhores lutas para mim desse filme é a do Scorpion Sub-Zero no início e a do Scorpion Sub-Zero no final. Tem algumas lutas legais ali no decorrer do filme, depois da primeira e da última? Até que tem, só que algumas foram muito prejudicadas por conta dessa edição. O Simon McQuoid vai voltar como diretor novamente e eu Espero que tenha alguém ali do lado ou que ele tenha pegado mais experiência né, nessa parte de direção, porque a gente viu que no 2021. Ele não tinha tanta experiência assim, era algo que a galera deixou muito claro pra nós E vamos torcer para que nesse agora ele faça um trabalho melhor Ainda mais que como eu disse, nós temos o envolvimento do Ed Boon ali Ele pode dar alguns pitacos em certas cenas, na forma como elas podem ser conduzidas, como elas podem ser feitas Até mesmo na utilização de certos personagens ali da franquia Mortal Kombat que ele conhece tão bem Então assim galera, o filme 2, ele tem salvação? A gente gostaria que eles fizessem um reboot e não colocassem um Koliang? Sim! Mas como ele inevitavelmente vai acontecer, eu digo que tem sim, eles podem arrumar algumas coisas ali que eles estabeleceram no primeiro filme, deixar de lado no segundo, a gente não vai se incomodar e aí eles podem colocar as coisas nos eixos, tá? Eu não acredito que eles vão matar o Koliang logo no início do filme. Eles devem sim aproveitar o personagem, ainda mais por conta da descendência dele como um Shirai Ryu, então ele tem ali o seu envolvimento com o Scorpion e tudo mais, mas eu espero que eles diminuam bastante o protagonismo dele e deem mais espaço pra galera do Mortal Kombat. Agora, se eles tornarem o Koliang Scorpion, meu amigo... Aí pode desistir da vida mesmo com relação a esse filme e rebuta o negócio todo de uma vez que vai ser bem melhor. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, Agora, se vocês concordam com esses pontos que eu levantei que podem dar uma boa melhorada no filme se eles ajustarem. E se vocês têm outros aí pra poder trazer pra nós, além da ideia de rebutar, que eu tenho certeza que muita gente vai trazer, o que mais eles poderiam mexer ali pra poder melhorar e deixar esse filme decente, né? Melhor do que foi o MK 2021. Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês aí, meus amigos. E, novamente, como sempre, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... E fuemos, meus amigos.